E aí, e aí, sir? Boa noite. Tudo certo? Tudo tranquilo. Anda se limpando diariamente? Eu me ouvi bem. Tô te ouvindo bem, tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Você anda se limpando diariamente? Eu não me assim? Teve que pensar... <risos> E aí, tudo certo? Como andam as coisas Tive. aí? Tive que pensar, porque tem várias maneiras, né? Tem várias formas de limpeza. Então... Entendi, é. é. É um bom argumento. É um bom, uma boa, boa, boa, boa, deu uma tangenciada aí na situação. Realmente, é muita experiência, né? E tangenciar situações, né? E deixar elas mais confortáveis possíveis para o ambiente necessário, né? É um poder de adaptabilidade incontestável. Mas não vamos parar, parar de elogiar, né? Muito, né, Tchuliana? Vamos voltar para o objetivo. Exatamente o que, o, que, o que nós estamos falando. O objetivo do, da conversa. O quântum pessoal. Se o quântum de habilidades, como o quantum da felicidade, liberdade tranquilidade, é a quantidade que esse ser acumulou de experiência nesta habilidade através da ambientação, escolhas, agência e etc. O quantum pessoal é o como ele usufruiu do quantum dessas habilidades para exercer a sua trajetória pessoal e única do jeito dele. Se o quântum de habilidades é cerceada por dogmas, imagina o quântum pessoal. <risos> Porque até mesmo as, o que é o significado filosófico para nós de certas habilidades é um contraponto ao que é socialmente aceito para algumas delas como a liberdade, a habilidade de ser livre, o poder, né? poder e liberdade ser a mesma coisa, a felicidade ser uma habilidade de quantificar e qualificar as circunstâncias estrategicamente, buscando bem-estar e estabilidade, a própria estabilidade como a habilidade de se perceber estável e confiante com alianças em um meio, a própria confiança, como a estrutura de alianças comuns, a responsabilidade como habilidade de resposta para cada ofício ou situação. Já é bastante coisa, né, Tio Liano? Há Opa. bastante trabalho durante muito tempo. Todas essas habilidades geram um choque. Para quem é novinho nisso, né? Para quem chegou aí não há muito tempo. Quem não é macaco velho ainda, para quem miquinho. não é cracudo, os miquinhos sente um choque. É choque. Mas não um choque ruim, é um, é um contraste, né? É, é um isso contraste, que dizer, então, é Um contraste que traz liberdade, traz até um certo alívio. O, o, o médium percebe muito isso nos atendimentos para pessoas de fora. Há pessoas em cursos novos é, tomam esse choque foi um choque muito grande quando iniciamos os trabalhos dos cursos e agora chegamos a um ponto crucial para usar como referência para estabelecer as interações entre o inconsciente subconsciente e consciente e seus subníveis o ser que percebe essas habilidades e o quanto dessas habilidades tá estão desenvolvidas ou não no seu cenário pessoal e o quanto as virtudes, as percepções, os ideais, os sonhos e as maneiras se apresentam neste quantum pessoal, gerando este, esta via de mão dupla. Aí, chegando nesse ponto, em contraste com a humanidade, o ser tem um posicionamento. E agora, a partir de, de agora, podemos traçar o início da jornada. Do ser e seu desenvolvimento. Mas antes de traçar o início, olha quanto tempo a gente demorou <risos> para traçar o início da jornada. Eita, Juliana, tá foda, hein? Tá merda. Eita. Então, o ser tá lá via de mão dupla, lembra da via de mão dupla? Já faz muito tempo. Um, ponto de partida: ponto A e o foco é o ponto B. A jornada entre a e B temos como C e D, ida C, volta D, tá bom? Tá bom. Ponto de partida é o início, foco é o B, e o foco desse ser é o quanto pessoal? É, tranca. Ah, quer que eu desenhe? Não, não precisa, mas eu estou eu desenhando o ponto B como a referência para o foco, certo? Porque eu sempre coloco o foco como não, não, não, nunca, nunca se desviando da sua origem, certo? Então, a capacidade de focar é, é, é, está sempre no ponto A, e é o ponto A que direciona aquela habilidade, a focalidade, ao ponto B como referência para aquele foco. É, Mas o, o ponto B é o ponto A da sua explicação. Porque o ser se sente no quanto um pessoal, ele não se sente de onde ele está saindo, ele se sente imerso. Ele se sente imerso na referência do foco, certo? É melhor eu desenhar. É, tá desenha Confundindo que... você. Tá é. confundindo a si mesmo. Tá tentando okay. se antecipar e tá confundindo a si mesmo. É, desenha, para ficar. Uh maior precisão de representação. Exato. Como negar? Na verdade a falha é minha, né? Por que, que eu não desenhei? Né? Na verdade não é uma falha, é uma oportunidade. Sinônimos. É um convite. Quando o ambiente não é dissociativo, a falha é sempre uma oportunidade. Pua! Cabeças explodem. É <risos> não é? Quando o ambiente é bonzinho, a falha é sempre uma oportunidade Pronto, as pessoas que estão nos assistindo já estão vendo a tela Falta você Isso é Pronto, agora você está vendo a tela Sim a coisa aqui tá boa, antigamente não funcionava nada, agora tá tudo funcionando, tudo tá indo, tá que pariu. É um orgulho. Vamos lá, o ser azul, lembra do ser azul? Opa, o ser azul tava sumido. Tava sumido, é verdade. E aí tem lá. Fininho, faz fininho, por favor. Bem melhor. Temos lá, ponto A. Ponto B. Aqui é pré-imersão, tá? Da onde ele sai. Aqui é onde ele chega. O que você estava colocando tinha coerência, tinha lógica, mas eu não tinha todos os dados da explicação para poder integrar o que eu estava dizendo. Eu não estava errada Estava meio certa Mas as configurações da equação eram outras tá Mas eu ainda não consegui Vamos seguir Porque eu ainda não consegui encaixar Com essa configuração É, Sim, eu sei eu, eu ainda estou indo com calma Devagar O então... ser se percebe como QP Quanto um pessoal Pode ser assim para você, QP? Podemos convencionar assim. Você uhum. se sente bem? QP, tá bom. O conjunto de habilidades do ser, da sua psique, vamos chamar de... Por que que não tá indo? H. Não, vou pôr habilidades. Põe ser H, conjunto de habilidades, Não. É, CH, ou então só escreve habilidades, tá certo? Não, foi CH, obriga o ser a ouvir. O que é CH? Ouça a conversa, besta. Gostou da minha gentileza? É um lorde, muito lorde. <risos> obrigado pelo elogio, eu sabia, eu sabia desde o início. Como é que eu faço a essência do senhor fazer uma bolinha? Você sente a sua essência como uma bolinha? <risos> <risos> é, uma pergunta sincera. <risos> <risos> aqui é a essência aqui, tá vendo? Tá cada dia mais essencial. Tá. <risos> Meu Deus, você está muito liberto, já com libertinagem aqui. Que Como... é isso, a gente vai ficando mais rechonchuto com os tempos. É, por isso que você está mais, mais treinando mais, né? Você está ficando... Ao Nossa, não a expansão da bolinha é, é, exatamente. A expansão da bolinha é considerável, fala a verdade. É para trazer, um para administrar a entropia, exato. É o equilíbrio mundial. nossa tá ficando bonito isso agora vamos lá pro seu exemplo um... b b grande B bonito, B vistoso para senão o Y. Tá? Esse aqui é o foco, igual você disse. Vou representar aqui para você ficar tranquilo, ébas. Ah, então eu estava me referindo ao foco pós-imersivo Exatamente Agora che... Agora nos encontramos É porque Por isso que eu falei para desenhar quer é ficar rico A partir do C azul, tá vendo? Fazer até olhando para frente aqui Olhar no horizonte né? A partir dele tá Isso Olhar no horizonte Olhar para Y A partir de B e é a partir disso que ocorrem as triangulações. Que aí você vai ver como vai encaixar direitinho no exemplo do tranquinho. Tá. Então o Y é o objeto de referência. O objeto da atenção, o objeto do foco do seu bem. Para atenção e projeção, né? Tá. Projeção a partir do da. foi A partir, a partir da, do quantum pessoal do seu B, do ser B sustentado pelo conjunto de habilidades dele e pela essência na pré-imersão. É, quantum pessoal mais. ambientação. Como eu ponho ambientação? A. Ah, mas já tem um A ali, né? A MB é. Ambi. Ambi. Gostou? Agora vamos entrar aqui no, no nas coisas. Conjunto de habilidades inatas do psiquismo. Então vamos lá. Fazer aqui para ficar bem claro, para não ter dúvida. Posta. Oh, xinguei ao vivo. Desculpe, gente. Conjunto de habilidades é um conjunto que está dentro do conjunto... Psiquismo. Psiquismo só P, porque eu tô com preguiça. Tu <risos> realmente não tinha usado a letra P ainda, então tá disponível pro jogo. Tá disponível. Você não tinha usado essa carta do baralho. Psiquismo, por sua vez, ele tá dentro do conjunto. Fazer bonito, né? Ô, oh, bosta. Oh, xinguei de novo. Que caralho. <risos> Agora ficou bonito. Ah, o psiquismo está junto do conjunto humano. Todos os humanos têm psiquismo e conjuntos de habilidades do psiquismo. um dentro do outro é, é, é algo inato tá? tá a ambientação do ser ocorre através das do ser que tem suas características essenciais as características essenciais a gente põe aqui separado mas era para estar dentro desse círculo aqui, do jeito que a Tchuliana pensa ser a essência dela. Então eu vou lá e vou pôr... Tranca, repete essa frase. A ambientação do ser ocorre através das características essenciais? Eu acho que eu perdi umas palavrinhas aí. É, através da imersão... Né? E ah, ah, o exercício do conjunto de habilidades inatas por meio das características essenciais. Vou pôr aqui como CE. Você CE para ficar mais bonito. O Quantum pessoal é resultado da implementação do Quantum dessas habilidades. O Quantum das habilidades é gerado através da via de mão dupla entre a essência pré-imersiva, o ser, propriamente dito, imerso, e o retorno desse ser imerso através das ações. Então nós temos... Vamos pintar as ações como o vermelho, o retorno como ações e as características essenciais como cinzinho. Porque por meio da essência, todas as características essenciais são humanas, são humanistas, estão em conformidade com os direitos humanos. Eu quando... Estou usando a palavra retorno, mas esse retorno seria como se fosse... Porque é como se fosse... Um, a via de mão dupla é como se fosse um diálogo. Isso, certo? isso. Então, esse retorno é como se fosse uma resposta do será à essência, certo? Não precisa ser ação. Ação pode ser um pensar. Um Exato. Pensar, né? Qualquer tipo atividade de estímulo... É isso. Bem... Que Qual... essencial. Qualquer tipo de estímulo dentro do universo pessoal do ser. A partir disso, nós temos o conjunto de habilidades, o quântum deste conjunto de habilidades, o quântum de habilidades que compõem a expressão do ser filtrado né, pelo quântum pessoal que é recriminado por dogmas, por jeitos corretos, por medos, por receios, como um fruto de habilidades mal estabelecidas também, cerceadas e castradas por, por dogmas e co maneiras corretas de ser, né? Então é o quanto de habilidade... sustentando o quantum pessoal que por sua vez é tudo dentro do, do, das características, né, essenciais e das habilidades inatas do psiquismo, né. Temos aqui a, a construção do cenário. Atual do ser E pontos a serem trabalhados pelo ser E pontos a serem Sustentados pelo ser Para que ele não tenha é, Conflito O maior conflito aqui, Juliana, Que ocorre tanto em, em atendimentos Como Em desenvolvimento pessoal Quanto em seres que estudam Buscando se sentirem melhor é quando o ser problematiza as o seu, o seu as suas características essenciais quando o ser ignora as suas habilidades inatas tá? e quando o ser molda essas habilidades pelo quantum de habilidades por meio de dogmas e características externas. O ideal seria o ser, conhecer as habilidades por si mesmo e usufruir dessas habilidades com um objetivo qualquer. Ah, eu só quero conhecer as habilidades porque eu quero ficar deitada ou deitado o dia inteiro no sofá. Não há problema. Ah, eu quero as habilidades porque eu quero compreender o funcionamento do psiquismo a partir de mim. Não há problema. Ah, eu tenho habilidade para ficar o dia inteiro no sofá? Tenho. Ah, é desperdício? Não. Você existe. Não há problema algum. O seu foco indifere a estrutura de percepção. Se você está com problema de ficar o dia inteiro no sofá, coçando o dedinho mindinho do pé, com frieira e você se sente mal o problema não está na humanidade não está no universo pessoal não está quer dizer não está na, na na psique psiquismo. na psique e não está nas características humanas no conjunto de habilidades humanos que compõem cada humano o problema não está nas características essenciais o problema está no quantum de habilidade de como isso se desenvolveu através de uma imersão e ambientação que não respeitava suas características essenciais, que não respeitava o conjunto de habilidades inata e que cerceou você do direito de ser humano. Peraí, tranca, me perdoa um pouquinho. O problema não estaria no quantum pessoal mais a ambientação? Que então, gera um QH, um quantum de habilidades inadequado para responder ao ser com o, o, conjunto, com, com o conjunto de habilidades que ele, que, ele, que, ele, que ele precisa, que ele merece, que ele sim, precisa. Sim, boa dedução, mas a, você caiu na pegadinha. Eu Qual estou é dizendo eu onde não está o problema. Não, exato. O problema não está nenhuma dessa parte. De hoje. Eu estou vendo ali onde você colocou quanto um pessoal mais a ambientação. O problema está é. aqui. E a gente definiu o quanto um pessoal. O ser se percebe como quanto um pessoal. Mas o quanto um pessoal é resultado do quanto de habilidades. Mas o quanto de habilidades que o ser desenvolveu ou se permitiu desenvolver é literalmente resultado de como ele se adaptou ao ambiente que o acolheu quando ele entrou na brincadeira imersiva aqui nesse plano. Não? Exatamente. Mas então, eu estava falando onde não estava o problema. <risos> Faço de sacanagem. Onde eu estava tô... o problema? Não, eu estou percebendo o, o, o, o que gerou o bug. porque O, o bug está no fato de que o ser está sentado lá no sofá fazendo o que ele deseja, que é estar tá lá sentado no sofá mas ele não consegue fazer isso de boa, certo? E ele não consegue fazer mais nada, porque, autenticamente, ele não deseja fazer mais nada. Certo? É. Então, ele não levantaria do sofá e iria fazer outra coisa. Mas ou, ele... autenticamente, ele deseja fazer outra coisa, mas se reprime e se impõe ficar no sofá. Tá certo. Então, ou ele não está se permitindo ficar de boa no sofá, ou ele não está se permitindo ir de boas fazer outra coisa. Mas exatamente temos ali uma, uma parálise né temos um, um um desconforto é temos uma paralisia isso é uma paralisia não... de habilidades ali ele não sabe fazer isso ou ele não consegue fazer isso porque o quanto um pessoal dele que é como ele que se percebe não dá vazão suficiente à, à, à administração do, do que ele deseja exato te conduzir direitinho agora agora você vai vir vai vir o ponto X <risos> E isso aconteceu Calma. porque ele se ambientou num, num ambiente que o acolheu que nesse plano onde ele não aprendeu como fazer isso todos ou né? não todos praticamente é. todos não há uma filosofia e não, não tinha né uma Os filosofia se... que que Apontasse onde está o problema e apontasse a solução. Por isso que o título é Humanidade. O serzinho azul ali está ali como representante de, de, de, de, dos humanos. Olha como ele é ereto, olha ali. <risos> ele serzinho. Está, o ser o está ser, ali imponente, né? Tá realmente ele está orgulhoso. <risos> a cabeça a dele é meio desproporcional, né? A cabeça dele... Ele deve ter nanismo, né? É o tamanho da cabeça dele. Mas voltando ao foco aqui. Ainda é um humano, foi. humano. Não quer dizer a característica humana, não quer dizer que não é humano. Já veio o médium, né? Estava o tranco em seu lugar. Veio o médium atrapalhar. Bom, Bom graças a Deus que ele tem certos valores morais, né? Você me pensou? Se ele não me atrapalhasse. Seria bem mais divertido para mim e moralmente questionável. Voltando ao foco aqui: o quantum pessoal é equivalente ao mapeamento da espiral da consciência, da dinâmica ciencial. Então, o quantum pessoal é equivalente ao grau de consciência dele naquele momento? Não. Porque se o quantum pessoal fosse equivalente ao grau de consciência, ele teria tranquilidade, sentaria no sofá. O problema tá justamente não ter um quantum pessoal ou quantum de habilidades correspondente à vazão do que o grau de consciência exige. Entendi. Aí ele tem lá muito fluxo de grau de consciência, tem uma visão de mundo uh, pe peculiar. Mas ele está preso sobre dogmas onde foi estabelecido características de um quantum pessoal que o dissocia de si mesmo. Por que quantum pessoal? Porque quantum é chique, mas é uma quantidade dos que o ser se descobriu, né como um RPG, como se ele tivesse níveis de experiência, níveis de XP. Traduzindo isso lá para a dinâmica ciencial, é mais fácil... Uh, estruturar uma dinâmica sobre padrões de comportamento quando além dos padrões de comportamento você tem ali uh, um, um gráfico, né? um infográfico com dados condizentes para estipular pelo menos variáveis uh, não, não concretas, mas que podem ser dimensionadas e aí você tem um quanto um pessoal para poder projetar uma probabilidade para trabalhar em cima dessa probabilidade antes não tinha nem nome né então esse áudio vem para dar o ponto de partida o saiu do foco mas o que existia antes ele sai para onde da onde como então temos aqui características que fundamentam a forma de analisar o ser a estrutura do ser. Qualquer ser. Então, o comportamento do ser, já dá para você ir colocando nas caixinhas de quanto um de habilidade, quanto pessoal, como pessoal, que, por que certos padrões de comportamento se enquadram em certas ambientações, por que o foco do ser é este ou aquele, quais padrões ou tendências é, resultam em certos resultados, claramente com a abertura a variáveis e possibilidades de, de erro, né? Chances de erro, já que é um cálculo probabilístico e ainda está engatilhando, né? Engatinhando. É isso aí, Juliana Mas como ele como resolve? O quê? Porque você disse que o problema é que o ser tem um quanto de um quantum pessoal menor do que o adequado o que seria adequado ao para dar va da vazão à capacidade expressiva do grau de consciência onde ele se encontra isso esse esse é o é o isso é um problema é um problema esse é o diagnóstico tá como vendo? como resolver você disse que esse é o problema Qual ah solução? é verdade eu disse que esse é o problema bom Aliás, não sei se esquecer o problema. É. É igual eu respondi no áudio anterior, né? Com o nosso porquinho da Índia amado. <risos> uh... <risos> <Não>. <risos> é só seguir o ETBU. Pus conhecimento. É, por quê? Porque, por exemplo, ele tá aqui, a pessoa tá aqui me ouvindo, tá ouvindo a gente, né, Tchugana? Nós, nós aqui é tipo old school, né? É antigo aqui. Né? Fala igual, porque o ETV Lumina. Puxa, que conhecimento! Exatamente, exatamente. Não, a sua capacidade de dublagem tá magnífica. Você tá evoluindo muito, continue assim. Foco, meu foco. <risos> e, e você consegue, tá? Quem sabe em umas cinco vidas, né? Você consegue... Eu... Que você busque a sua maestria na dublagem <risos> é o seu É o seu animal de poder Gente, tá escravizando o etbu. É que o isso? meu animal de poder <risos> É seu chaveirinho, é? Olha isso, gente Nossa Mostrou as garras Mostrou ele as garras as suas, suas interpretações droga. Pois é Se ele é seu animal de poder, eu sou o quê? É o maior, o animal de poder maiorzinho Você é maiorzinho <risos> Mas é seu também, é seu? É um, totem um totem Você é meu totem de poder É um é totem, erectus tá todos os... <risos> Tem o Etebilu, tem você Tranquilo formando tótem. o totem O totem, entendi, eu sou o totem, né? Você faz, você compõe o totem Compõe faz o totem Exato Entendi, tá bom Então, como busco o conhecimento? através de conhecer a própria mente, isso tudo que a gente está aqui uh, exemplificando é a mente, isso é um mapa que está sendo traçado para entendimento, não significa que vai uma energia, volta outra, não, é um sistema de rede complexo, interage em camadas que são dobradas uh, em várias dimensões, em vários padrões que alteram e se alternam a todo tempo, é um padrão amorfo, mas se o ser busca o conhecimento, busca entender, claramente ele vai ter mais, ele vai ser um ser mais hábil para lidar com as situações, para reagir a situações e para ter ações condizentes com o que ele almeja, condizentes com o que ele idealiza, condizentes com o Y, partindo de um B sólido sabendo que ele amadureceu aí é o caminho para a solução né é isso aí é isso aí é isso aí pessoal entendi é uma introdução, né? Uma introdução porque a gente vai usar esse material para aprofundar mais a, a dinâmica ciênciaal e ter, tendo essa estrutura é fácil ser se identificar, porque simplesmente falar que a independência é vermelhinho, a estratégia é laranja e tal é muito bom, muito rico. Mas compreender como a estrutura psíquica e suas camadas podem ser quantificadas para condicionar um padrão de comportamento e uma alteração desse padrão de comportamento com tendências corretivas de maneira apropriada e condizente com o quântum pessoal ou nível de quântum das habilidades do sistema psíquico, aí é matou a pau. Fala aí, Tchuliana. A coisa só melhora. Então, no, no diagrama do que seria ideal, tá? no diagrama do que seria ideal, nessa triangulação, triangulação entre o foco, a reverência no Y e o vértice, ali no vértice nós teríamos apenas quanto um pessoal equivalente... Ao grau de consciência. Exatamente. O quanto pessoal suficiente para a expressão do grau de consciência. A gente tiraria esse QP mais ambientação. Exato. E, e aí, a, a quem coordena, digamos assim, a, a, a imersão do ser no sistema, caberia, aos administradores do sistema, caberia sempre prover uma ambientação adequada para que a... Não Habilidade. nem precisaria disso. Sistema correto, não tem nem que prover, é automático, né? Não há É, seria automático, é. mas como estava inadequado precisa se tornar adequado, certo? Então, Isso de maneira é é completa, né? Não pelos administradores ou pelos outros, é uniforme. Todos os aspectos ao mesmo tempo. eu estava pensando no sistema provedor, igual provedor de, de sistemas em rede, entendi. É, mas aí chega uma tendência a padrões de responsabilização e aí pode... O ser pode ficar lá, ah, eu tô assim porque a culpa é do provedor tal. Mas me parece que aí, mesmo que fosse, aí nessa... nessa tá vendo a via de mão dupla aí? O, o ser pode, em comunicação com a essência, a estabelecendo esse diálogo essencial simplesmente fazer o diálogo diretamente com a essência então e assim ele receberia as habilidades o ajuste nas habilidades mas se ele está se formando... vitimizando ele não consegue ter essa clareza mas eu entendo o que você diz. é, é só para não ter a tendência a dizer que as ah, o provedor teria daria as condições não não teria nem provedor não, não, quando ele se vitimiza, ele faz o contrário, ele, ele comunica com a essência Ah, eu quero só uma vítima, a essência manda de volta, não é mesmo? É a melhor a essência é ficar, as características essenciais de vítima não compila, né? Aí o ser tem ausência de dados e ele assume como verdade Ah, entendi, então aí a confirmação que ele recebe não, não está vindo Das características é essenciais, não Está vendo um eco que ele ouve Externo, de si mesmo é e correspondido pelo externo, porque tem bastante gente ecoando isso. Entendi. Aí gera ressonância, bolha vibracional, e a gente vai entrar em morfologia sistêmica, isso é material para o ano que vem. Ups, Não, mas já tem já algum, algumas conversas sobre isso também que o Destranca, o Destranca Ruas deixou, sobre como, como se faz esse... É, ele manja esse... dessas tretas aí. É, esse, esse conjuntozinho das vítimas, dos mártires, do, do, do, do, do, do trauma, como isso ressoa e tudo mais, já tá, tá no, Vou tá no o canal, destranca. acho tranco foi o Olha o destranca aqui. Olha <risos> o destranca, já o destranca. O que, que você está rindo? O destranca Não, e você. Eu tava na entrevista agora eu vendo o destranca pela primeira vez. Você, olha você <risos> Olha você, você é a dupla Olha que coisa linda, que coisa linda É a olha, dupla Você é maravilhoso Não, você é o ajudante do Destranca Totalmente, olha Tem que usar o uniforme, consistente Deixa eu ver, eu Não tem eu Não há esse <risos> Não há esse primor artístico ainda qual você quando se veste de astronauta? Iu... <risos> Alguma dúvida? Não, não, então, então tá certo Não, eu acho que eu entendi Acho que eu entendi E, e entendi os pontinhos de ajuste não, Isso é importantíssimo, né? Porque saindo daqui, o ser sabe onde está. Pode parecer simples, é simples, mas é muito importante, porque todos os gráficos feitos até hoje geram esse gráfico atual. Possibilitam a gente chegar nesse gráfico. É, inclusive, então, por isso então, eu encaixar nos gráficos anteriores, então, as dimensões que nos gráficos anteriores a gente estava chamando da primeira oitava, elas estão aí de A até B. Isso. A segunda oitava, que é a oitava reflexiva, tá de B até Y, certo? Não, de B até A. É de B até A, né? exato, por isso havia de mão dupla. Tá. É. Aqui esse, tá esse eixo ele gera um reflexo, né? É a primeira dimensão do ser, né? É um reflexo unidimensional, por isso que elas são acumulativas as dimensões. Mas agora eu me confundi um pouquinho, porque a gente chama a nona dimensão de foco mais agora. Ou agora mais o foco. É, tudo isso aqui a partir dele é projeção, né? Tudo ocorre dentro do universo pessoal em B. Ah, tá certo, porque o que a gente.. A imersão, na verdade, parece que ela é lá fora, mas a imersão, na verdade, acontece dentro. É isso. A única coisa que realmente aconteceu é A e B e essa via de mão dupla. Mas aí a gente entra em holografia sistêmica, né, então é uma bosta, né, podia estar tudo no, no, na cartilha, a gente só ia falando, falando, falando, e tá tudo tranquilo, olhem na paz de Natal, sabe? É. <risos> mas é, não tem cartilha, é. né? É, é, mas, não, mas tem o um conteúdo que, que tá já no, no canal. Com todo aquele conteúdo eu fico cerceado ainda Ainda falta falar de um monte de coisa Sorte sua, né? Você gosta, né? É, pois é, mas... Não, mas se já estivesse pronto, a gente só escutava Não, se estivesse é. pronto, a gente só falava E vocês iam na cartilha Chegava um cartilha, uma cartilha para cada ser humano da Terra Vinda do nada, né? Vindo lá do ETBU, assinado por ETBU, ia é ser divertido. Ia ser divertido. E alguém... Alguém... alguém ia pegar para ler, ia ver que tinha total sentido, aquilo ia se desfundir. E aí depois a gente só vinha aqui e falava: é ah, isso, isso, isso, isso, isso, isso, cara. página tal, isso, isso, isso, isso, isso, isso, página tal, ponto. Não sei se ia funcionar, não sei se você já reparou, quase ninguém lê manual quando de brincar. Mas quem esse ia é seus líderes, né? Ou ia é ser que gostam de ficar o fazendo outras coisas. Pois é. Deve ser por isso que não tem a <risos> Deve ser por isso que não tem o manual, né? Por isso nós estamos aqui. né? Ai. Bom, é bom que dá utilidade, né? Para o médium, para você, para nós, né? <risos> As tem pessoas. seu lado bom, tem seu lado bom. E onde se encaixa então, considerando aqueles outros diagramas que vocês foram representando, onde que se encaixaria nisso as, as camadas de indução e as camadas de arquitetura? Entre A e B também. Mas aí a gente teria que. Que fazer várias camadas assim, ó. Dentro dessa camada aqui, teria que fazer uhum. várias dessas aqui para poder exemplificar no gráfico. Oh, não está aparecendo bonito. Pronto, agora está. Bonito pra todo mundo ver, né? Aqui a representação do Destranca A sua Esse aqui é quando você vai fazer trabalho de campo Você se veste Desse carinha aqui E quando você está visitando outros planetas Você vai assim de astronauta Pimpão Tá vendo? Sua cara esse aqui, não é? Tá vendo? É muita, muita fidelidade Realmente temos que tirar o chapéu Essa aqui é quando você não quer ser notado, ó você não quer, se acorda de manhã de mau humor. Isso, aí, nada, eu, pra eu já... você eu enxergar melhor. É. Nada. você não quer. Aí quando já te vem nessa forma, as pessoas já ficam meio assim, né? Já não fala deixa, nada. Deixa ele quieto, deixa ele quieto. É você, né? Esse aí é você. Ah, mas isso é o que as pessoas falam, deixa deixa ser quieto. Mas estou... Esse aqui é quando você se sente. Isso aqui é quando você se sente preparada, aqui o que. Isso aqui é quando. Ah, lá, você é está. A... É o verdadeiro ser azul. Lá, você, gente. você, não, é você quando olha o problema. <risos> <risos> o Tranca-Rua tá explicando essa parte aqui. Ela, ó, que... A Super P. Viu? Super você viu que P. tem até o pé de pimpão? Tá, pois não, é, tá a vendo? Super P, olha o problema e olha só o ângulo do olhar. Olha, você está vendo aqui o ângulo do olhar? É totalmente vesgo, né? Estravismo, bem, bem, bem claro aqui. Realmente combina com você, né? Um estravismo bem, bem presente. Ele olhou o problema, pronto. Perdeu todo o raciocínio. Eu tava acompanhando a tranca, para de acompanhar, e foca no problema e vai lá usar tudo que tem resolveu resolver o problema. Nada a ter, mas com super pimpão, não tem problema. <risos> Exatamente. Ele é o cuidador do Senhor Azul, né? É o Exu. Olha é o Exu, é o Exu do, do, Senhor. do Senhor Azul. Ele está observando. Ele está aqui observando tudo, ó. Em cima do, do ar. Ele está é, junto da essência do ser, tá vendo? Tá, pré-imersivo. Ele vê o ser azul assim, ó. Como você acorda de manhã. Ele está aqui um olhando pro outro, viu? Esse aqui é como você pensa que é. Esse aqui é você de verdade, exato. Você é uma reptiliana, viu? <risos> <risos> viu aqui? Isso aqui é uma clara evidência lá. Você é uma reptiliana de baixo calão <risos> não. Mas quando eu tô de Exu, eu venho com o, o super pimpão ali, ó. Exatamente, você ganhou pimpão. essa. Você ganhou essa skin, né? Depois de muito me servir, você ganhou essa skin. E você se sente super feliz com essa skin aqui. Entendeu? Não, não. A minha skin favorita é com o Destranca aí, ó. Essa aqui é quando você vai fazer trabalho de campo com o Destranca. Exato. <risos> Tadinha. Vamos ver. Vamos ver se tem alguma outra coisa mais bonitinha aqui pra ser eu. Não tem, tranca. Não tem Realmente vocês. não tem. Pois é, é uma pena. E as áreas que vocês têm? Vocês iam, iam ver. Olha ah, aqui, ó. Ah, não, tá chegando perto. Esse aqui só quando eu venho gravar. Eu venho, eu venho gravar, fica o posicionamento estratégico aqui do lado da, da tiliana. E aí. Esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui é quando eu estou feliz. é quando você está apaixonado. É. Um bordô japonês. <risos> bom, vamos parar por aqui? Porque foi muito bom o áudio. Estamos estragando. Ai, ai. Mas, É, viu? gente. Depois, depois da metade, teve mais nada. Tá vendo? Mal vocês sabem que está inserido na zoeira o código para evolução imediata. Código Ouçam várias pra... vezes que vocês irão pegar sutilmente. Código para ganhar na Mega Sena. Não, fale isso. Isso traz problemas para nós. Pessoas chatas enchendo os Pacovar. Quer ganhar na Mega Sena? Compra todos os números. Você não acha viável? Eu não sei de nada. Sei de nada, é melhor. Sei de nada. Já ganhei mesmo? Né? Não sei de nada. Já ganhou, né? É... Conta pra eles qual é o, o segredo. Eu não sei de nada. <risos> Tô te zoando. Um hélice reptiliano aí a coisa bonita. Pimpolho. Pimpolho. <risos> É pequeno e só tem cabeça, parece mesmo. Você, <risos> paz, paz. Me dá um Limpe a bunda do seu outro viu? Por favor, falou, tchau, multidão.